Nós vamos passar ao ministério da palavra E eu quero encorajar você nesse momento a abrir junto com sua Bíblia, seu coração Lucas capítulo 4 Evangelho de Lucas capítulo 4 Nós vamos tomar esse texto como ponto de partida e referência Nós vamos ler juntos a partir do versículo 16 até o verso 21, Lucas 4, de 16 a 21 O texto sagrado diz assim Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado Entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler Então lhe deram um livro do profeta Isaías E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir meu Deus, pedimos a direção, a liderança do Teu Espírito Santo, a condução na exposição das verdades, a aplicação prática, o entendimento espiritual que só o Senhor pode proporcionar. E acima de tudo, pedimos por aquele despertar da fé, por aquela obra sobrenatural que só o Senhor, por meio da Tua Palavra, pode produzir no íntimo de cada um de nós. E que a Tua Palavra, de fato, produza o efeito, os resultados e aquilo que o Senhor planejou para essa hora é a nossa oração em nome de Jesus Amém Bom, eu quero tomar Esse texto, esse episódio Onde Jesus lê Isaías 61 O texto que ele leu Está ali nos primeiros versículos de Isaías 61 E eu quero chamar a sua atenção Para o fato de que Jesus reconhece Que essa era uma profecia messiânica Uma profecia que apontava para o Cristo Para o Messias Aliás, a declaração é O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me Ungiu. Aqui é o próprio ungido, aquele que recebeu a unção né? No hebraico o termo ungido usado era Messias, no original grego é Cristo Essa palavra significa ungido Então ele está dizendo, ele me ungiu para quê? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos Todas essas declarações são fáceis de entender nós não temos dificuldade do que significa evangelizar os pobres O que significa proclamar a libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Pôr em liberdade oprimido Mas no verso 19 ele diz E proclamar o ano aceitável do Senhor Muita gente ao longo dos anos do meu ministério me pergunta O que é que significa isso? Proclamar o ano aceitável do Senhor O que é que significa esse tal de ano aceitável? E aí nós precisamos entender isso por uma lente específica. Não era só uma lente cultural. Era um comportamento que também se tornou cultural, determinado pelo próprio Deus. E até onde tenho visto a grande maioria, é praticamente unânime, de todos os estudiosos, dos comentaristas bíblicos fazem um link com essa declaração de Jesus, o um ano aceitável do Senhor, com um único e grande conhecido evento do Antigo Testamento. Que era o chamado ano do jubileu. Então Deus estabeleceu um princípio no ano do jubileu. Onde todo escravo saía livre. Toda dívida era perdoada. E toda propriedade voltava ao seu dono original. Esse era de fato uma determinação de Deus. Era parte da lei de Moisés. E na verdade nós vamos ler um pouco a respeito disso. E Jesus pega esse ano. Um ano que precisava ser proclamado. Ele acontecia uma vez a cada 50 anos E Jesus está dizendo, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor E Jesus mostra que essa atitude envolvia abrir a porta da prisão aos presos né? Trazer liberdade aos oprimidos E ele relaciona não só a profecia de Isaías com o Messias Como ele faz referência a uma outra figura bíblica e diz Tudo isso se cumpre em mim Eu sou o cumprimento dessa palavra eu quero conversar com vocês a respeito disso E vou repetir, enfatizar o tema da minha mensagem hoje é O ano aceitável do Senhor E que ano na narrativa bíblica se enquadra no que Jesus falou? Somente esse Se você puder me acompanhar Em Levítico 25, dos versos 8 a 13 Nós temos uma instrução aqui resumida sobre o ano do jubileu Daqui a pouco nós vamos ler outros versículos para entender a figura ele diz assim, conte sete semanas de anos Isso é, sete vezes sete anos De maneira que os dias das sete semanas de anos Somem quarenta e nove anos Então, no sétimo mês, aos dez dias do mês Você fará soar a trombeta No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta Por toda a terra de vocês Santifiquem o quinquagésimo ano E proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores esse será um ano de jubileu para vocês e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O quinquagésimo ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas. O que é jubileu será santo para vocês, o produto do campo, vocês podem comer. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Então antes de entender a figura, vamos começar a entender aquilo que Deus havia é, estabelecido de forma clara. Havia um descanso instituído por Deus na semana. Seis dias se trabalha, o sétimo se descansa. Mas o princípio do shabá, né? a palavra no hebraico Shabuah significa sete. Um descanso em sete, ele não era aplicado apenas à semana. Deus havia determinado que por seis anos eles cultivavam a terra... E o sétimo ano era um ano de descanso sabático para a terra Agora Deus está dizendo, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão contar sete sábados de anos Seis anos se trabalha, o sétimo ano descanso Aí começa uma nova semana de ano Mais seis anos se trabalha, o sábado, o sétimo ano descanso Deus diz, quando fechar sete semanas e sete anos Num total de 49, o ano de número 50 Portanto o jubileu acontecia uma vez a cada 50 anos o ano de número 50 será o ano do jubileu A maioria das pessoas iria ver um único ano do jubileu na vida Não era algo que acontecia toda hora A menos que a pessoa nascesse um pouquinho antes do jubileu e pegasse isso muito criança né? A chance de poder passar por dois jubileus ao longo da vida era rara A maioria das pessoas veriam isso uma única vez Não era um evento curriqueiro mas obviamente uma ordenança que deveria ser respeitada Nesse dia algumas coisas aconteciam Era um ano de libertação completa Toda a dívida era perdoada Ninguém que estivesse devendo qualquer coisa a qualquer pessoa Depois do ano do jubileu continuava endividado O que não foi pago até o jubileu se zerava Era um tempo de recomeço, zerava a vida de todo mundo Não só as dívidas eram perdoadas Mas tudo aquilo que as dívidas causavam então muitas vezes as pessoas vendiam suas propriedades porque empobreceram Não havia especulação imobiliária naquela época como nós temos hoje Aliás, Deus havia determinado A terra não se vende por possessão perpétua A terra é minha Então a cada 50 anos toda a propriedade voltava ao seu dono original Aquele que por ter endividado Vendeu o solo, a terra, o chão em que morava Agora voltaria, não só ficaria livre da dívida Mas das consequências dela voltaria para a sua propriedade aquele que por conta da dívida foi escravizado no ano do jubileu era liberto da escravidão e agora podia voltar não só ao chão que morava mas poderia voltar à sua família o ano do jubileu era um ano de recomeço e Jesus está dizendo, eu vim proclamar o jubileu de Deus sobre a vida de vocês ele está dizendo que aquilo que foi vivido de forma literal uma vez a cada 50 anos Interessante que o número 5 na Bíblia, na tipologia bíblica Juntamente com seus múltiplos Ele está relacionado à graça de Deus E Deus estava dando um insight, uma janela, uma revelação Da grande obra da graça que Jesus iria realizar Curioso é que o dia do proclame Não poderia ser outro no ano Acontecia uma vez a cada 50 anos Mas tinha um dia certo no ano Para proclamar o ano do jubileu Que, que dia era esse? Os 10 dias do sétimo mês Por quê? Era o dia da expiação O chamado Yom Kippur Figura daquilo que Cristo faria por nós Efésios 1,7 diz que nele, em Cristo Nós temos a redenção pelo seu sangue Todas essas figuras Nos ajudariam no futuro A entender aquilo que Deus estava preparando Aquilo que Deus estava construindo E eu quero pegar essas aplicações E relacioná-las com a obra de Jesus porque se Jesus está dizendo, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor O jubileu de Deus sobre a vida de vocês Para que a gente entenda o que Cristo está oferecendo Nós precisamos entender o paralelo Então a primeira coisa que eu vou enfatizar aqui para você Fazendo os links com o cumprimento do que Jesus trouxe É que era um ano de libertação completa Mas a segunda coisa que nós vamos destacar Era de que era um ano sem esforço ao trabalho O curioso é o seguinte Seis anos se trabalhava, o sério descansava. Aquilo ia repetir sete vezes. Quando chegava o, o ano de número 49, ele era o ano sabático daquela última semana de anos. Mas Deus diz: quando começar os 50, ninguém trabalha de novo. Ou seja, não se cultivava a terra no ano de número 49, nem no ano de número 50. Então eles eu voltar a plantar no ano de número 51, para colher no final do ano 51. Deus disse, quando chegar o ano 48, o sexto ano da última semana Eu vou enviar minha bênção E ela vai durar por três anos Para que não haja durante esse período trabalho ou esforço Nós precisamos entender a mensagem que está por trás disso Terceiro e último lugar A Bíblia diz que havia necessidade de um proclame Então eu quero falar dessas três coisas Para que a gente possa entender o paralelo Referindo-se aqui à libertação completa quando Jesus está lendo Isaías 61, ele diz que o Senhor ungiu e o enviou. Para quê? Proclamar libertação aos cativos. Essa palavra significa o quê? Os presos. Pôr em liberdade os algemados, outras traduções dizem oprimidos. Abrir a porta da prisão aos presos. Em Levítico 25, 10, como nós lemos, Deus diz, santifiquem o quinquagésimo ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Não é para um, não é para outro, não é para a maioria... Todos têm direito à liberdade Interessante que em Ezequiel, no capítulo 46, no versículo 17 Esse ano do jubileu é chamado pelo seguinte adjetivo O ano da liberdade Eu particularmente gosto dessa declaração O ano da liberdade Agora, essa libertação envolvia duas áreas distintas Pessoas e coisas Então, em relação às pessoas Era um tempo de libertação da escravidão e eu e você precisamos entender a obra de Cristo nessa perspectiva. Deus diz: nessa ocasião, cada um volta à sua família. O que era voltar à família? Saía da escravidão e agora poderia voltar ao convívio familiar. Interessante que Deus estava dizendo não só que ele quebraria o domínio da escravidão, mas os introduziria de volta no convívio familiar. E aí quando olhamos a obra de Cristo Gálatas 4,7 diz assim você já não é mais escravo Porém filho e sendo filho também é herdeiro por Deus Deus não veio apenas tirar a escravidão Ele veio nos devolver a sua família Em Romanos 8,15 Paulo diz Porque vocês não receberam o espírito de escravidão Para viverem outra vez atemorizados Mas receberam o espírito de adoção Por meio do qual clamamos Aba, Pai Não mais escravidão mas a inserção na família À medida que você vai lendo o Novo Testamento Você percebe não só a libertação da escravidão Mas a libertação da dívida É lógico que o Novo Testamento enfatiza que essa dívida Que no Antigo Testamento era vista só como monetária, financeira Ela tem uma aplicação espiritual em relação ao pecado Colossenses 2, versos 14 e 15 Diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial Removeu inteiramente, cravando na cruz E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Cancelando o escrito de dívida que havia contra nós O escrito era o termo legal Pelo qual a pessoa estava endividada Até em tempos recentes a gente falaria disso Chamando de uma nota promissória E a Bíblia diz que ele pega o escrito e cancela e a Bíblia diz que ele o pregou na cruz Quando nosso Senhor foi pregado na cruz Nossa dívida de pecado estava sendo cancelada Quantos são gratos a Deus por isso? Nós precisamos entender que essa libertação Envolve também a questão do poder do pecado No capítulo 8 de João, no verso 34 Nosso Senhor diz assim Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo Que todo o que comete pecado é escravo do pecado então Jesus não veio apenas nos perdoar da condenação de pecados cometidos, vou falar disso também Mas ele diz que quem peca é escravo, ele não consegue sair daqui Então o que é que Jesus veio fazer? O que é que Cristo veio nos disponibilizar? Em Romanos no capítulo 6 e no verso 14 o apóstolo Paulo diz Porque o pecado não mais terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim debaixo da graça é a quebra do domínio, não apenas da culpa É a quebra do controle, da escravidão, da prisão do pecado que nos foi proporcionada Quem está entendendo, diga amém. Então olhando para a escritura, a gente reconhece essa obra Em 2 Pedro 2,19 a Bíblia diz Quem é vencido em algo, se torna escravo daquilo que o vence Quando éramos vencidos pelo pecado, nós estávamos numa condição de escravidão mas o que Jesus oferece é mais do que perdão, é libertação do domínio do pecado, libertação do poder do pecado, não só da dívida. Ele também trouxe libertação da culpa, da condenação, que eram os efeitos disso. Não vamos negar esse outro aspecto, embora a obra dele não se limite a isso, é importante ressaltar. Romanos 8,1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Outro dia um irmão olhou para mim e falou, estou pagando pelos meus pecados eu Falei, filho, se tu tivesse que pagar essa conta Tu estava lascado Num nível que você não consegue imaginar Seus pecados já foram pagos Você não precisa pagar pelos seus pecados Em 2 Coríntios 5:17, A Bíblia diz, se alguém está em Cristo Nova criatura É, as coisas velhas Já passaram Eis que tudo se fez novo Jesus está dizendo, eu vim anunciar O ano aceitável do Senhor Sobre a vida de vocês e ele veio trazer a libertação do domínio do diabo sobre as nossas vidas. Porque não era apenas o pecado que nos escravizava, mas através do pecado o próprio Satanás nos escravizava. Mas Colossenses capítulo 1 verso 3 diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus seja louvado. Primeira 1 de João no capítulo 3 no verso 8, a Bíblia diz que o Filho, falando de Jesus... O que veio anunciar o ano aceitável do Senhor Se manifestou para destruir as obras do diabo Às vezes eu achava que as obras do diabo eram apenas aqueles ataques contra a gente Até porque em Atos 10, 38 A Bíblia diz Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo Isso não significa que toda doença tem uma origem maligna Mas obviamente existe aquelas, São classificadas de opressão do diabo Lucas 13 diz que Jesus impõe as mãos sobre uma mulher encurvada e que ela tinha um espírito de enfermidade Então eu pensava, a Jesus destruía as obras do diabo, esse povo que estava ali preso numa enfermidade, com a vida amarrada numa área Ele vem trazer libertação, não, se você vai estudar primeiro de João 3, a Bíblia está falando de pecado a Bíblia está falando de filhos de Deus e filhos do diabo E que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado Porque isso é o que acontece com os filhos do maligno Ele diz que os filhos de Deus têm a semente de Deus Mas que os filhos do diabo têm uma outra semente Quando a Bíblia está dizendo que ele veio destruir as obras do diabo ele está dizendo que ele veio mexer lá no cerne da nossa natureza Ele veio quebrar força e o controle do pecado Não apenas trazendo perdão, mas nos proporcionando mudança de natureza Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 também fala dessa libertação do controle maligno. Visto, pois, que os sírios têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um dia eu li esse texto: e destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E o irmão gritou: bem feito. Eu amo essas declarações que falam a respeito daquilo que nos foi disponibilizado por meio de Cristo Jesus. É uma libertação plena, é completa. Mas essa libertação não apenas liberou as pessoas. Ela também mexe com aquilo que nós vamos classificar como coisas que são impessoais. Ainda que umas delas, algumas delas sejam abstratas. Era um ano de restituição das posses. É interessante observar que ali... Em Levítico 25, nós lemos do 8 ao 13 antes. Eu quero ler agora do 13 ao 16. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço. E sendo poucos anos, você abaixará o preço. Porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Deus está dizendo, a terra não se vende por possessão. O que está sendo negociado é o número das colheitas. Mas quando vinha o jubileu? Toda a propriedade voltava ao seu dono Então havia restituição das posses O que é que eu e você precisamos entender? Do verso 23 a 28 O Senhor volta a explicar Também a terra não será vendida em definitivo Porque a terra é minha Pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos Portanto em todas as terras da propriedade de vocês Permitam que as terras sejam resgatadas Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades Então virá o seu resgatador, o seu parente Resgatará o que esse irmão vendeu Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero E achar o bastante com que arremi Então contará os anos desde a sua venda E o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu E assim poderá voltar à sua propriedade Mas... Se as suas posses não lhe permitirem reavê-la Então a propriedade que for vendida Ficará na mão do comprador Até o ano do jubileu Porém no ano do jubileu Sairá do poder desse E, aquela, e aquele poderá voltar para a sua propriedade Era um ano de restituição de posses Quando Jesus está dizendo Eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor Sobre a vida de vocês Ele não está mera e simplesmente dizendo É uma libertação dos pecados Ele está dizendo É um tempo de restituição e eu creio que isso não se limita à restituição material. Muitos de nós precisamos acreditar que existe uma bênção que é parte da obra da graça chamada restituição. Jesus se refere ao diabo dizendo: o ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir e diz: Eu vim para que tenham vida. Às vezes a gente só pensa: Bom, ele trazia a morte, Jesus trouxe vida. Mas se ele veio roubar, Jesus veio fazer o que? Restituir. Nós temos direito à restituição e não apenas de coisas. Nós precisamos acreditar em restituição familiar, nós precisamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não limita a restituição de coisas, só o que é tangível, seja a questão familiar ou pessoas. A Bíblia fala da restituição do tempo, você sabia que é possível viver isso? Em Joel no capítulo 2, no verso 25, Deus havia feito uma promessa, qual era a promessa? Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo, vocês perderam muito tempo Tentando a colheita que não vinha, o pouco que via Era consumido Deus está dizendo, eu não vou restituir só os mantimentos Eu vou restituir os anos perdidos Existe algo que eu não sei como a gente explica Mas para tentar inventar um nome Eu vou criar uma classificação aqui, vou tomar liberdade Há uma unção de aceleração que nós podemos experimentar Estilo aquela de quando a mão do Senhor vem sobre Elias E ele corre como nunca havia corrido Nós... Podemos viver resultados extraordinários Em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, versos 15 e 16 A Bíblia diz, portanto Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios Verso 16 Remindo o tempo, porque os dias são maus Passou o que significa remir? Sinônimo de resgate Reaver o que foi perdido por meio do ato de compra Deus está dizendo que eu e você podemos remir o tempo Resgatar o tempo e eu creio que estamos vivendo um tempo e uma fase, onde muitos serão atraídos para esse lugar de entendimento e uma resposta de fé. E vão viver uma unção de aceleração, de ganhar tempo que foi perdido no passado. Era um ano de libertação completa, não só de pessoas, como também de coisas. Mas em segundo lugar, era um ano sem esforço ou trabalho. E aqui nós precisamos entender algo. Quando você vem para o Antigo Testamento, mesmo antes da Lei de Moisés, você percebe já na criação, que durante seis dias, não vou gastar tempo discutindo isso aqui, mas não consigo de forma alguma dizer que esses dias são dias de 24 horas. Nos primeiros três dias não existe sol e lua, não existe ciclo de 24 horas, vão ser criados a partir do quarto. A palavra ali traduzida dia é período de tempo. Mas depois dos seis dias da criação, o sétimo Deus descansou. E a Bíblia diz que esse sétimo dia também não terminou, que nós vamos entrar no descanso de Deus, que ele dura até hoje. Portanto, se pelo menos quatro dos sete dias não são de 24 horas, eu não vejo necessidade nenhuma de brigar por uma tentativa de dizer que são de 24 horas. Mas a verdade é que Deus pega um de sete e Ele diz, isso aqui está santificado para o descanso. Depois, na lei de Moisés, isso é incorporado no Decálogo, nos Dez Mandamentos, e se torna um dos principais mandamentos. Seis dias você trabalha, ao sétimo você descansa. Deus nunca limitou o sábado, só os dias semanais. Seis anos se cultiva a terra, no sétimo ano se descansa. Agora a pergunta é: no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo que nós vivemos hoje, debaixo da obra de Cristo, o sábado ainda é uma ordenança a ser guardado? Isso tem gerado muita discussão no meio teológico Alguns levantes, não, o fim da lei é Cristo Tem outros grupos que querem preservar o sábado Que criaram algumas definições Para tentar justificar sua passada Não, o fim da lei é Cristo, é lei cerimonial Mas lei moral permanece Eles decidiram que lei moral são os dez mandamentos E se o sábado está nos dez mandamentos, ele deveria vir Mas o novo testamento não sustenta isso Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17 Paulo diz assim, portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir Ele menciona claramente, comida, bebida, festa, aí ele fala de sábados E diz, ninguém julgue vocês por isso Se esse é o mandamento que passou para o novo testamento Paulo vai dizer, ó, se você não está obedecendo, ninguém te julgue É quase a mesma coisa que ele falou ó, Se você andou matando alguém por aí, ninguém te julgue Você está na liberdade Como é que ele falaria uma coisa dessa? E ele diz, ninguém te julgue Porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança Ele está tratando como uma sombra De bens vindouros Aliás, Hebreus 10.1 diz a mesma coisa A lei não tem imagem exata das coisas E sim a sombra De bens vindouros Pastor, o que é a sombra? Vamos lá se eu a mão aqui sobre essa mesa Eu vejo projetada A sombra Por causa da luz que vem de cima Na mesa Quando eu olho para a sombra que está ali na mesa Ela tem a mesma quantidade de dedos Que tem na minha mão Ela tem a mesma disposição O dedão está para o mesmo lado na mão e na sombra O dedo minguinho está no mesmo lado na mão e na sombra Mas apesar de muito similar A pergunta é a imagem exata? Não Porque a sombra é uma superfície lisa, 2D A mão é 3D, tem o redondinho dos dedos Na sombra não tem a cor da pele Não tem a textura da pele Mas é parecido e muito E quando eu olho para a minha mão e para a sombra Eu conecto uma coisa com a outra na hora Por quê? Por dois motivos Primeiro, os dois estão no meu campo de visão Segundo, mesmo se a mão saísse do campo de visão a sombra ainda poderia ser reconhecida porque é um objeto é uma figura conhecida, está na minha mente então eu olho só a sombra sem ver a mão eu já associei aquilo que eu conheço agora pergunta se em vez da mão fora do campo de visão, fosse um objeto desconhecido projetando a sombra você conseguiria entender o que é a sombra? não quando é que você entenderia a sombra? quando aquela coisa que a projeta entrasse no campo de visão e você constatasse a similaridade entre ela e o que não é a imagem exata, mas é parecido, você ia dizer, era isso projetando a sombra. A Bíblia diz que na lei, no Antigo Testamento, nós não temos a imagem exata das coisas. Deus diz, o que eu estou mostrando aqui, não é o que as coisas são. O que tem aqui é só uma sombra. Sombra do quê? O que é que projeta a sombra? Sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo no futuro, não no tempo da lei. Projetava do futuro para o passado Sombras Eram projeções proféticas Que vinham invertidas no tempo Agora Quando o povo olhava para a sombra De algo desconhecido Conseguiria entender? Não Onde é que conseguiria entender? Quando aquilo que a projetava Entrasse no campo de visão Eles iam fazer uma relação entre o que estavam vendo E aquela projeção que já estavam lá ia dizer, era isso A Bíblia está dizendo que o sábado é sombra de um bem vindo o que, que a Bíblia está falando? o sábado figura, entre outras coisas uma manifestação da graça de Deus e nós precisamos entender a perspectiva disso no Novo Testamento se fosse um mandamento literal para o Novo Testamento pensa comigo, além de Paulo chamar de sombra em Romanos 14, 5 o apóstolo Paulo diz assim alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais mas outros pensam que todos os dias são iguais como é que Paulo vai lidar com a diferença? Ele diz, cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Ele diz, decide aí. Agora, peraí, peraí Paulo. Um pensa que todos os dias são iguais. Então não existe a distinção do sábado em relação aos demais. Mas o outro faz distinção. Para esse tem diferença. Se o sábado é mandamento, Paulo está dizendo, todo mundo tem que guardar. Agora, se ele diz para aqueles que não veem diferença cada um tome sua própria decisão ele está dizendo, não há um mandamento que obrigue um dia, aliás é só você olhar o contexto antes do verso 5 Paulo diz, um acredita que pode comer de tudo, o outro acredita que só pode comer legumes havia um grupo de pessoas influenciado por outras religiões que eram fortemente contrários ao consumo de carne, Paulo vai dizer que o que acredita só pode comer legumes é débil na fé, <risos> fraquinho na fé, então Paulo já tomou partido ele era do time que gostava do churrasco Mas ele olha e diz Apesar de não haver uma proibição bíblica contra a carne Eu não tenho que obrigar esse a comer Vocês aí Convivem com as diferenças O de cá não julga aquele, esse não julga aquele Mesmo que na minha opinião esse aqui é mais fraquinho na fé Paulo está dizendo Os que têm diferença de dia Conviva sem julgar um ao outro Se fosse um mandamento ele nunca daria essa liberdade Em Gálatas no capítulo 4 Nos versos 10 e 11 o apóstolo Paulo diz assim: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. E diz: receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Se você olhar o contexto dos versículos anteriores, aliás, do contexto da Epístola aos Gálatas, judeus se infiltraram na Galácia, na, na Turquia, tentando judaizar, os gentios se converteram. Paulo vai brigar com todas as práticas judaizantes que eles estavam fazendo. E aí o apóstolo Paulo simplesmente diz Vocês estão retrocedendo na fé Se estão preocupados em guardar dias Alguém que acredita que o sábado é um mandamento inegociável Iria chamar isso de retrocesso? Gente, não há nada no Novo Testamento que justifique A guarda do sábado como mandamento Isso é assunto para a gente conversar outro dia Mas aí nós temos alguns cristãos que dizem, Não, é que o sábado mudou para o domingo Eu digo, como é que é? Não, que o sábado mudou de dia Antes ele caía no sábado, agora o sábado cai no domingo porque há um texto no Novo Testamento que se refere ao domingo como o dia do Senhor. dia do Senhor é uma referência ao é dia que Ele ressuscitou. Não há um dia para ser guardado. Porque se o sábado mudou de dia e caiu no domingo, continua tendo um dia especial que tem que ser observado de forma diferente. Para mim, tentar transformar o sábado no domingo é uma incoerência maior do que guardar o próprio sábado. A verdade é que o Novo Testamento não estabelece essa distinção de dia. Então, o que era o sábado? Que durante tanto tempo Deus falou, sombra... De um bem vindouro Olha comigo Hebreus capítulo 4 A partir do verso 8 A Bíblia diz assim Ora se Josué lhes tivesse dado descanso Não falaria posteriormente a respeito de outro dia Ele cita um texto do antigo testamento Onde Deus diz Não entrarão no meu descanso Está falando para qual? Para a geração de israelitas Que Josué está liderando para entrar na terra prometida Ele diz Se o descanso que Deus falou fosse esse Deus não ia falar de outro dia Qual a lógica que Ele está criando? tem um outro descanso aí no verso 9 de Hebreus 4 ele diz assim, portanto resta um repouso sabático para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou das suas portanto esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de, des de desobediência esse descanso que é algo que nos aguarda, é apresentado como uma obra da graça que nunca antes foi vivenciada. Como que nós entramos ali? Hebreus 4, 3 diz, nós os que cremos, entramos no descanso. O que que eu e você precisamos compreender? Que quando Deus fala sobre a benção, então vou repetir, sete semanas de sete anos cada. Quando chegava o ano de número 49, antes do jubileu, 49 ninguém podia plantar terra, então eles iam viver... Da colheita anterior. Mas no ano de número 50, era um segundo sábado. Não podia plantar de novo. Então, dois anos sem mantimento. No terceiro ano, eles iam começar nas horas certas o plantio. E a colheita só chegaria no final de três anos. Como lidar com esse ato de produtividade? Outro dia alguém falou, ainda bem que esse negócio não passou para hoje. O PIB ia despencar a cada sete anos... No, no, no Brasil. Levítico 25, de 20 a 22, Deus diz: Se vocês perguntarem o que comeremos no sétimo ano se não podemos semear nem fazer a colheita, saibam que eu lhes darei a minha benção no sexto ano, para que a terra produza o suficiente para três anos. Então, sexto ano vocês estão trabalhando, vem a benção. Para quê? Porque no sétimo vocês não plantam, no oitavo também não, mas quando no nono vocês começarem, até a hora de colher. A colheita do sexto ano será abundante o suficiente para suprir vocês É lógico que Deus diz, o que nascer do campo, que você não trabalhou, pode pegar Ele não estava dizendo que não poderia comer de nada que nascesse espontâneo Mas a ideia era, não existe trabalho O que é que Deus está tentando comunicar com isso? Efésios 2,8 Pela graça sois salvos, mediante a fé Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras Para que ninguém se glorie quando a Bíblia fala de fé, ela vai mexer nesse contexto de trabalho Em Romanos, no capítulo 4, de 3 a 5 O apóstolo Paulo diz, pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida O cara trabalhou, ele merece o salário É mérito, é recompensa Mas aí depois de estabelecer esse argumento, ele fala assim Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio sua fé lhe é atribuída como justiça A fé é apresentada como algo que sem esforço Ou melhor do que esforço, sem mérito algum Você é introduzido no que é um favor Não é algo que você mereceu Como que nós entramos lá? A Bíblia está dizendo que pela fé você pode ter o resultado Daquilo que você não trabalhou, que você merece Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça Hebreus 4,3 diz, nós os que cremos Entramos no descanso. O sábado era uma figura daquilo que a benção, o favor de Deus nos acrescentaria sem nenhum tipo de mérito. Existe o que nós já estamos desfrutando agora. E a Bíblia diz, há um repouso sabático para cada um de nós. No ano aceitável do Senhor, não é coincidência que se aumentasse a intensidade daquele conceito que eles tinham de sábado. Porque Deus queria que eu e você entendêssemos. Não tem absolutamente nada a ver com mérito. E sim com o favor dele Quem está entendendo diga amém Terceiro e último lugar A necessidade de um proclame Jesus diz, eu vim proclamar O ano aceitável do Senhor Qual é o proclame? Por que que isso tinha que ser anunciado? Vou ler de novo Levítico 25, 9 e 10 Que lemos antes, então no sétimo mês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 e as pessoas na antiguidade não controlavam o tempo como eu e você fazemos hoje. Hoje a gente consegue dar uma olhada no relógio, rapidinho eu vejo não só o horário, que inclui a precisão dos minutos e até o controle de segundos, como eu já tenho um marcador para me lembrar que hoje é dia 12 de março. A gente lida com agenda, com organização, com tarefas, mas as pessoas na antiguidade... Poderiam se perder na contagem do tempo O ano do jubileu se não fosse proclamado Poderia simplesmente chegar E alguém não tomar conhecimento disso E não poder desfrutá-lo Então Deus está dizendo Vai soar trombeta na terra inteira Eu quero é que vocês façam barulho Tem um dia onde começa a proclamar Por quê? Se a pessoa não souber ela não usufrui E se a pessoa não souber O camarada que a escraviza que também não quer ela seja liberada, talvez também não tenha nenhum interesse em compartilhar a boa notícia, então Deus está dizendo faz um barulho, vai para geral agita um negócio esse ano tem que ser proclamado, por quê? porque de acordo com a escritura ignorância e escravizo mas o conhecimento é libertador em Otéas 4,16 Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento Todo então, dia alguém falou, é pastor, Jesus disse que a verdade liberta Eu falei, Jesus não disse que a verdade liberta Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará O que liberta é o conhecimento da verdade Uma verdade não conhecida, não pode fazer nada por ninguém O conhecimento da verdade liberta A verdade sozinha, sem ser conhecida, não E o que é a necessidade do proclame em termos práticos? A palavra de Deus precisa ser anunciada A mensagem do evangelho tem que ser compartilhada esse é o momento que eu esperava que vocês falassem um amém Alguma coisa do gênero Atos 5, de 17 a 20 Diz assim, levantando-se porém o sumo sacerdote E todos os que estavam com ele Isso é o partido dos saduceus Ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos E os recolheram à prisão pública Mais de noite O anjo do Senhor abriu as portas da prisão Levando-os para fora, disse-lhes Vão ao templo e digam ao povo Todas as palavras dessa vida os seus, vamos silenciar, vamos botar na prisão O anjo vai lá e diz, o quê? Vaza Vão anunciar ao povo as palavras dessa vida E não está preocupado apenas se a liberdade dele está sendo cerceada O anjo enviado por Deus está dizendo, faz barulho, corra a terra O proclame tem que acontecer A mensagem tem que ser pregada em Atos, no capítulo 10, no verso 22, quando as pessoas que Cornélio envia de Cesareia de Filipe até Jope, onde Pedro está, chegam, e vão explicar o que, é que aconteceu, a visão do anjo que Cornélio teve, eles dizem assim, Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele, e ouvir o que você tem a dizer. O apóstolo Pedro, falando das coisas ligadas à salvação e à redenção, diz coisas essas para as quais os anjos gostariam de atentar. Alguns apresentam proclamar. Os anjos queriam, como mensageiros que são serem os portadores das boas-novas, Deus disse: não, quem faz isso? São os próprios santos. Então um anjo vem e fala para o Cornélio, eu vou dizer onde você acha o pregador, porque eu mesmo não posso pregar para você. O outro anjo vem, abre a porta e vaza, vão pregar, porque se a gente não pode fazer, vocês não vão ficar fazendo corpo bole dentro da prisão. Deus quer que a mensagem corra por toda a terra, que todos os moradores da terra possam ouvir. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos se salvem, chegue ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é, como podem conhecer a verdade? Em Romanos 10, no verso 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo a citação bíblica. Mas ele faz a pergunta, como porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito. Conformosos são os pés Dos que anunciam coisas boas Então vamos lá, invocou o nome do Senhor é salvo Mas como vai invocar Para ser salvo, se não ouviu Como vai ouvir Se não tiver quem pregue Então ele volta Fazendo o caminho contrário Para invocar o nome do Senhor Ele está dizendo, tem que crer Para crer, tem que ouvir Romanos 17 diz que a fé vem por ouvir Para ouvir tem que ter quem pregue, e para que haja quem pregue tem que ser enviados então é parte da missão da igreja ficar cutucando e provocando todos os santos, lembrando eles, nós temos uma responsabilidade proclamar essa mensagem em toda a terra nós não podemos guardar isso em silêncio É o ano aceitável do Senhor Jesus é o primeiro a proclamar Ele entrega isso aos seus apóstolos Pois Ele diz a toda a igreja Vão e preguem o Evangelho a toda a criatura A palavra Evangelho significa boas novas Essa notícia tem que ser espalhada Porque a menos que haja o conhecimento E não apenas o conhecimento intelectual Mas aquilo que provoca a resposta de fé Nós nunca vamos entrar naquilo que Deus tem E quando falamos do poder da ignorância eu me lembro de um episódio que é atribuído a Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, um grande pregador batista na Inglaterra. Ele compartilhou essa experiência pessoal. Eu tirei isso do livro Nome de Jesus, do Kenneth Reagan, no capítulo 7. Ele contando a história, diz o seguinte, que Spurgeon foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, pendurado na parede. Perguntou à mulher, é seu? Ela disse que sim Explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa Antes de a condessa fulana morrer, explicou a mulher Ela me deu isso Trabalhei para ela durante quase meio século Tive tanto orgulho desse papel, porque ela me deu Mandei colocar numa moldura Ficou pendurado na parede desde a morte dela já faz 10 anos O senhor Espúrgio perguntou, a senhora me daria licença para levá-lo? E mandar examiná-lo mais de perto? Ó oh, sim, disse a mulher, que nunca aprender a ler É só cuidar para que eu receba de volta Depois, levou o documento às autoridades Essas já o tinham procurado Tratava-se de uma herança A dama da nobreza inglesa Legara a sua empregada uma casa e dinheiro Aquela mulher morava numa casinha De um só cômodo, feito de caixa de madeira Estava morrendo de fome Mas tinha pendurado na parede um documento Que autorizava a receber todos os cuidados E morar numa casa excelente O dinheiro estava acumulando juros Pertencia a ela Spurgeon ajudou-a a, a obtê-lo Mas o dinheiro não fez tanto bem a ela Quanto poderia ter feito mais cedo A questão é Não adianta, não adianta você ter direito a algo e não conhecer A mulher analfabética feliz com o um pedaço de papel Emoldura aquilo Minha senhora lembrou de mim antes de morrer Sem entender que é um testamento Assim como muitos de nós Simplesmente abraçamos a Bíblia A palavra de Deus e a gente diz Jesus deixou algo para mim antes de morrer mas porque a gente não conhece aquilo que é nosso, a gente não pode desfrutar. Ou não vamos falar da gente, talvez você diga, não, pastor, eu estou desfrutando o um ano aceitável do Senhor. E as outras pessoas. E o restante dos seus familiares, conhecidos, amigos, companheiros de trabalho. Por é que eles não têm direito de conhecer aquilo que lhes pertence, aquilo que é deles? Eu queria que você. Pudesse considerar comigo E aqui eu quero concluir e terminar Só na perspectiva bíblica Só é livre quem quer Em Deuteronômio 15, por exemplo Nos versículos 16 e 17 Deus diz quando chegasse Fosse o ano do jubileu Ou qualquer outro momento de libertação, por exemplo Quando o judeu é escravizado por outros Seis anos, no sétimo saia livre Quando chegava a hora de ser livre Ele podia escolher não ser Ele não, não quero ser livre Quero ficar de escravo aqui com o meu senhor ele ia ter que furar a sua orelha Seria conhecido como o servo da orelha furada Porque escolheu ficar na escravidão Porque ninguém é obrigado a sair dela Mas tem direito Isaías 61, Jesus diz Eu vim abrir a porta da prisão ao preso Jesus está dizendo, ele não vai arrancar o preso lá de dentro Ele abre a porta O preso sai se quer E acredite você ou não Tem gente que não quer sair da prisão então, embora a gente não possa obrigar ninguém a sair, a verdade é que quanto mais conhecimento, entendimento e clareza existe sobre a libertação, melhor é o discernimento e a capacidade de decidir não permanecer dentro da prisão, mas optar por sair. Eu já vi inúmeras histórias, e não só vi histórias, já vi gente fazer isso. Eu comentando, passarinho lindo, tal, tal, tal Eu falei, fico com dó dele ficar preso aí dentro A pessoa falou, mas ele fica porque quer Eu falei, não, ele fica porque você prendeu Ele falou, eu te provo Vai lá e abre a porta da gaiola E o bicho não sai Ele falou, esse aqui tem que ter há muito tempo Ele provavelmente já foi criado aqui em cativeiro Está assustado com o mundo lá de fora Eu não sei qual é a razão, mas não sai daqui não Esse aqui pode ficar aberto o tempo todo eu falei, então por que você fecha a porta? Ele falou, porque o gato Não respeita a porta aberta <risos> Sabe, eu e você precisamos entender e compreender aquilo que Deus está colocando diante de nós Ele está dizendo, eu fiz tudo o que precisava ser feito Agora é com vocês Para aqueles que vocês já conheceram Tem que decidir sair Para os demais que ainda não conheceram Nós precisamos anunciar a porta à prisão está aberta, o ano aceitável do Senhor não só foi concretizado, Jesus veio para proclamá-lo, libertação de pessoas, libertação das coisas, o ano do favor de Deus, tudo aquilo que entramos, não por causa do nosso mérito, mas por causa do favor e da graça de Deus, mas que precisa ser proclamado. Porque a proclamação não gera só o conhecimento intelectual, ela gera a resposta de fé necessária para se invocar e para se desfrutar aquilo que Deus tem. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Meu Deus, a palavra foi compartilhada e ensinada, mas só o Senhor pode de fato iluminar os olhos do nosso entendimento. Só o Senhor pode trazer mais do que mera compreensão intelectual E nós oramos por isso nessa hora Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs Que estão nesse auditório, por aqueles que nos acompanham Por meio dessa transmissão Ou mesmo posteriormente, por meio de terem contato com uma gravação Que a mão do Senhor os toque Que o Espírito de Deus os ajude numa aplicação prática Queremos, ó Deus, compreender onde estamos em relação ao entendimento do que é o ano do jubileu que nos tem sido proporcionado. O que é o ano aceitável do Senhor que Cristo veio concretizar para cada um de nós. Eu oro que cada pessoa possa não apenas entender, mas usufruir da sua libertação completa. Eu quero que cada um possa entender que isso não depende de mérito, não tem a ver com esforço. Tem a ver com a capacidade de crer Para usufruir o favor do Senhor Mas nós oramos que o conhecimento Que o proclame Seja de fato o elemento necessário Para produzir essa fé A fé que nos leva ao descanso à obra da graça ao favor Mas nós oramos que cada um possa viver A plenitude do que o Senhor tem disponibilizado Eu oro que ninguém seja Deus Vítima da ignorância da falta de conhecimento do que o Senhor disponibiliza. Tua palavra diz que o Teu Espírito nos foi dado, entre outras coisas, para que possamos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. E nós oramos, Espírito Santo, conduze-nos a um entendimento da palavra, daquilo que é nosso por direito. Mas também nós oramos por um despertamento da nossa responsabilidade de proclamar a outros. Que possamos a Deus fazer alarde Que possamos fazer barulho para todos os moradores da terra Que a verdade não seja guardada em silêncio Privando muitos de usufruir aquilo que sempre foi a sua intenção Ajuda-nos na aplicação pessoal da nossa própria libertação Ajuda-nos na aplicação pessoal do acesso à bênção e o favor sobre as nossas vidas Mas ajuda-nos também Aplicar isso na responsabilidade que temos recebido do Senhor De compartilhar com outros Nós clamamos em nome de Jesus Estende a tua mão Toca as nossas vidas. Fortalece A compreensão por meio da ação poderosa do teu Espírito Santo O Espírito da verdade Desperta a fé E que cada um possa Ó Deus, debaixo de todos esses recursos celestiais Escolher Passar pela porta aberta da prisão Escolher, usufruir a liberdade completa que o Senhor nos proporciona Ajuda-nos a entender cada vez mais a obra da redenção De maneira não apenas a sermos mais gratos De maneira não só a usufruir a plenitude Mas também, como dissemos, a compartilhar De forma não só responsável, como também apaixonada Nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus Se você crê concorde concorda, diga amém. amém Glória a Deus Glória a Jesus